Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Unlimited Visa Infinity É meus amigos, perdemos o benefício do lounge que agora é só dragão Pass para o Visa Infinity O que muda, como que fica é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pois é, meus amigos, minhas amigas, o Santander bateu o martelo e tirou o benefício do Lounge Key junto ao Visa Infinity Limited. Pois é, o Limited que tinha o Dragon Pass e o Lounge Key, mais o Lounge Key para o Mastercard Black, agora ficou o Lounge Key para o Mastercard Black e Dragon Pass para o Visa Infinity Limited. Lá no nosso blog, altarendablog.com.br, nós publicamos a matéria para vocês, então vamos à nota referente à mudança. Na data de hoje recebemos a confirmação do banco que os cartões Santander Unlimited Visa Infinite não terá mais acesso grátis à sala VIP do Lounge Key, segundo a nota do banco. A partir do dia 39 de 2022, os acessos ao programa Lounge Key deixaram de ser gratuitos para portadores do cartão Visa Infinity Limited. O programa Visa Airport Companion é operado pela Dragon Pass. Com isso, o cartão Visa Infinity terá acesso apenas para o Dragon Pass, conforme regras. Santander Unlimited Visa Infinite. vamos lá então. O cartão Santander Unlimited, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP do Dragon Pass, o Visa Airport Company, para o titular, os sete cartões adicionais, mais oito convidados por ano por cartão junto ao Dragon Pass. Então, o benefício que o Visa Infinite te daria de salas VIP seria este. Tá? Além do Visa Infinite do Dragon Pass, você poderia também acessar a sala do Visa Fast Pass, que é aquele espaço... Aqui você entra com maior rapidez, é, caso não esteja lotado também, para poder pular aquela fila do raio-x, né? Então você atravessa por ali, que é muito mais rápido que o normal, né? E muitas pessoas nem sabem que tem também, então acaba indo pelo outro lado e sobrando espaço da Visa para você, um FastPass. Né? É, a partir do nono acesso dos convidados, será cobrado, então, 32 dólares, ok? Já o Mastercard Black, ele não teve mudanças, ele continua com acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, para o titular, os sete adicionais grátis e oito convidados por ano por cartão. Ou seja, neste momento, o que é muito importante é você ter os dois cartões, Visa Infinity Unlimited mais o Mastercard Black Unlimited, ou seja, os dois cartões da dupla oferta, você não sentiria nada perante as mudanças que aconteceram com o Limited Visa Infinity. Como por quê? Com o Mastercard Black e o Limit, você acessaria as salas VIPs da mesma forma que acessaria com o Visa Infinite Lounge Key. E já o Visa Infinite com o Dragon Pass e o Mastercard Black com o Lounge Key, você entra em qualquer lugar também com salas VIPs, ou no Dragon Pass ou pelo Lounge Key. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê alta renda <risos>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 até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo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 para quem tem os dois cartões, o Black e o Infinity? É, o que era bom é que você podia levar um cartão só, por exemplo, o Visa Infinity, que você salvou lá onde que o Dragon Pass, sem necessidade de levar o Mastercard Black. Agora não, agora você é obrigado a levar o Mastercard Black, o Visa Infinity e o Limite para poder fazer o seu uso nas salas VIPs, tá certo? O cartão continua normal com 2.6 pontos a cada dólar gasto nacional e 3 pontos para compras internacionais. Os pontos do cartão nunca expiram. A renda mínima para o cartão é 30 mil reais. E gastando R$ 20.000 por mês, você isenta a anuidade do cartão do Black e do Infinity. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 107,50. Lembrando que os pontos nunca expiram junto ao Esfera. Lembrando que existe uma regra muito importante para isentar a anuidade dos dois cartões. Se você tem o Mastercard Black e o Visa Infinity, a regra para isentar a anuidade do Black e do Infinity na dupla oferta seria então você gastar no Black R$ 20.000 para poder considerar a isenção da anuidade dos cartões. Se você usar o Visa Infinity para gastos, por exemplo, R$ mil e não usar o Mastercard Black R$ mil, você vai pagar a anuidade dos dois. Portanto, é importante você saber que o uso dos R$ mil precisa ser aplicado no Mastercard Black para atingir a isenção do Visa Infinity. Ok? Conforme a nota, se preferir, você pode trocar os pontos no Esfera por valor da isenção da anuidade também. E mais uma vez, se você possui os dois cartões, um Mastercard e um Visa, serão considerados gastos no cartão Mastercard. Portanto, está aí para vocês a mudança que houve no Visa Infinity Unlimited. E também, caso você não sabia das regras de uso do Mastercard Black com o Visa Infinity na dupla oferta, está aí para vocês essa mudança. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os um abraços então? Que maravilhinha! <risos> Onde você tá, meu? Que bonito. Peraí, vai Pera aí, peraí. Deixa eu finalizar. Peraí. Pera aí, bonitão. Pera aí, meu amigo. Ismael Lopes, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Ana Almeida, um grande abraço. Roberto Martins, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.